Olá pessoal, Monique Padilha aqui direto do Território Vivo da Atenção Primária São Paulo, Startup Week. E olha o que eu encontrei aqui, o que a gente precisa? Muita coragem. É isso aí galera, coragem, inovação, tecnologia, serviço da saúde. Um abraço!